Boa tarde para você que acompanha o Portal SB Notícia. Na manhã desta segunda-feira, né, a equipe do DR estava aqui para fazer a, o reparo aqui do asfalto que estava interditado, né. Mas agora, final de tarde, já está liberado aqui a alça aqui que liga a SP 306, né, que sai da SP 304, aqui no KM 139, né que de manhã estava interditado por questões de manutenção né? que a equipe do DR acabou fazendo e finalizou aí você pode acompanhar conosco ao vivo né? talvez para quem achava que o serviço poderia ser mais demorado mas não aqui você pode observar conosco né? quem precisar pegar a alça aqui que vai para SP306 semápolis. Né? ou adentrar também por Santa Bárbara do Oeste, pode observar, os veículos estão circulando normalmente, né? E o portal SB Notícia está aí, para orientar e alertar a população, por às vezes achar que ainda esteja interditado, né? A prestação de serviço por nós aí, o portal SB Notícia. Você pode acompanhar a matéria que está no portal, né? vou andando um pouquinho mais aqui, para você ver, um asfalto novo Está até úmido o local aqui, né? e o tempo está ajudando Um pouquinho mais a alça aqui que liga a SP304 e a 306 né? aqui agora o pessoal voa né ficou um tapete aqui ó mostrando mais aqui para quem precisar adentrar aqui na alça da SP306, pode observar pelo portal SB Notícia ó, em tempo real. Foi serviço de um guia aqui, do trabalho da equipe do DR que finalizou aqui. Ó. Essa é a alça aqui. Você sai da SP. E adentro aqui, mostrando um pouco mais aí para todos aí, saber, será que está interditado ainda ou não? O meu Marcelo mesmo comentou aí, né? Já está liberado, viu Marcelo? mostrar um pouco mais aqui e vou mostrar também ali perto da Denso que sexta-feira a gente passou lá tinha muitos buracos é e aí pessoal Tá liberado aqui, viu? Para quem precisa sair da SP, sentido aqui: Irassemápolis, né? Santa Bárbara do Oeste. Essa é a prestação de serviço do portal SB Notícia. Informar a população, né? o seu dia a dia. E a gente estava acompanhando desde da manhã de hoje. Né? Foi um trabalho árduo aí, né? Mais de 200 metros aí. Digamos aí, mais de 180 toneladas de massa asfáltica foram colocados no local Fica o registro aqui então pelo portal SB Notícia e a licitação é para sair amanhã, em relação a essa ponte aqui, que vamos estar acompanhando também de perto. Né? Mas fica aqui o registro, ó, pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.